Como é que é a malta do lado? Vamos lá para mais um vídeo aqui no Bunker. E hoje trago-vos em vídeo uma resposta que já vos respondi bastante nos comentários dos meus vídeos, nos comentários do Instagram. que é a pergunta que vocês me fazem em relação às câmaras low cost. Estas típicas câmaras a imitar as GoPro, mas que são tipo metade de metade de metade do valor de uma GoPro. Se vocês seguem o meu canal desde o início, sabem que eu tenho algumas destas câmaras. Nomeadamente, a anterior é esta, que é esta aqui. Que foi uma câmera que custou-me na altura sensivelmente 40€. E tenho esta aqui, que é um pouco mais cara, mas rondava na altura os 70 80 euros também se pode considerar umas câmaras low cost. Mas esta aqui a SJCAM deu uma patanisca, vocês conseguem ver, partiu-se aqui o ecrã e o ecrã já não dá para mexer, já não consigo configurar nada, por sorte estava na definição que eu sempre filme, mas se eu quiser mudar aqui alguma definição, já não consigo. Eu tenho usado aliás, isto já aconteceu há bastante tempo, eu tenho usado a câmera sempre na boa, mas tenho notado agora que ela está a perder outras funções para além do ecrã, às vezes este botão já não funciona, às vezes já não quer ligar e eu estou com medo que ela avarie definitivamente, depois eu fico sem mais uma câmera que me dá jeito para as filmagens. Como tal, usei o meu plafon das vendas, como vocês sabem, consoante as vendas que eu faço nos sites, neste caso a Banggood, eu posso pedir coisas para mim, para meu uso próprio e dá-me sempre jeito de mandar vir coisas para o YouTube. Mandei vir outra câmera destas low cost e pode-se dizer que é o um modelo a seguir a esta, o um modelo a seguir a H9. Em termos de definições, faz o que basta. 4K para 30 frames, 1080p 60 frames e 30 frames, 720p 120 frames, 60 frames e 30 frames grava em MP4 foto faz 16 megas 12 megas 8 megas 5 e 2 megas fica em formato JPEG faz timelapse de 2 a 60 segundos é à prova água até 30 metros tem uma abertura de ângulo de 170 graus microfone coluna HDMI USB 2.0 micro SD um LCD de 2 e pode ser usado no Windows Vista o Mac o Windows 7 etc nessas coisas todas e pergunto a vocês porque é que eu uso estas câmaras para já malta elas custam tipo esta neste caso custa 55 dólares e se a gente deixar cair uma GoPro e partir perdemos 400 450 500 euros dependendo das versões se cair uma destas como foi o caso desta perdemos 50 70 euros e eu uso bastante estas câmaras para colar as ventosas nas portas para colar nos vídeos etc porque se caírem a despesa é bastante menor e depois em termos de acessórios isto traz tudo suporte para os volantes tipo das bikes fitas para a cabeça encaixes, as fitas dupla face para a gente colar enfim traz uh, capas extra trazem caixas para fixar em capacetes traz sempre todos os acessórios e mais alguns coisa que as gopros trazem dependendo das versões foram as versões mais básicas e mais baratas não traz acessório nenhum esta malta traz para aqui acessórios que muitos deles eu nem sei para o que é que é este modelo em particular ainda tem um comando para usarem remotamente tanto para filmar como para fotografar não precisam de carregar na máquina. Por exemplo, se eu tiver a usar no carro no vidro, de trás posso usá-la por aqui que funciona na perfeição. Depois traz também esta caixa estanque. Lembrando, ela pode ir até à profundidade de 30 metros dentro desta caixa. Assim é só vai tipo o 5 cm. Põe 5 cm debaixo d'água de e avaria logo. <risos> ok? Ela pode ir debaixo de água com esta tampa até 30 metros. Melhorias que eu já vi em relação ao modelo antigo. Esta não tem estabilizador e esta já diz aqui que tem anti-shake. Portanto, em princípio, esta já não vai vibrar tanto. Uma grande desvantagem destas câmaras em relação às GoPros ou outras máquinas melhorzinhas é o áudio. O áudio destas câmaras não é grande coisa. Por isso é que a gente, quando está a usá-las, corta o áudio delas e usa o áudio da GoPro, usa só a imagem... Destas câmaras low cost, mas o áudio é sempre de uma GoPro. Mas eles dizem que tem o áudio melhorado, imagem melhorada e tem agora o anti-shake. Como tal, vamos lá fora experimentar. Bem, já estamos aqui fora, aproveitei e trouxe o meu cachorro. Capa, anda cá, anda aqui, trouxe aqui o meu, o meu cãozinho, dá uma voltinha, capa, olha aqui, corre. Corre. corre, corre, e andamos aqui a dar uma voltinha. Esta é a qualidade de imagem. Assim, vista de frente, e esta é a qualidade de áudio. Como vocês estão a ver, estas câmaras, em termos de áudio, não são assim aquela coisa. Mas lembrando, estamos a falar de uma câmara de 50 euros, não é? Não pode ter a mesma qualidade de áudio e de imagem de uma câmara de 500 euros. Mas para 50 euros, digo-vos já, tem uma qualidade de imagem porreirita. Aliás, como vocês podem ver, o cãozinho convic... <risos> faz-te 4000, estás maluco? Ou quê? Anda aqui a correr e consegue-se ter a perceção porreira do que está a passar, e digamos, para o que é, pro que é serve. Como action cam para usar numa moto, para usar num carro, para fazer assim umas filmagens uh, na brincadeira, ou para usar como eu uso, como câmara secundária, câmara para se rir, perdemos 50€, acho, acho uma opção bastante válida. Eu estou a filmar em 1080p, 60 frames, que epá, é a definição que toda a gente, usa a não ser que querermos fazer um slow motions etc mas eu estou aqui a usar a definição que a maioria das pessoas usam sem entrar aqui em muitos pormenores dos slow motions etc até porque eu não sou o gajo ideal para falar disso que isto não é um canal tecnológico, né? isto é um canal de carros eu estou apenas a partilhar convosco o que eu uso, como eu faço e quanto é que gasto para a gente não se meter aqui por caminhos apertados e não gastar muito dinheiro em termos de estabilizador pessoal, a ver aqui pelo ecrã da própria máquina parece-me bastante porreiro, mas como o ecrã é pequeno não dá para ter a real perceção. Mas digam-me vocês aí nos comentários o que é que acham. Se isto uma câmara de 50€, se é o que basta, ou se, epá, então nem 50€ vale. Digo-vos uma coisa, eu tenho destas e tenho-me safado durante muito tempo. E se calhar vocês, muitos de vocês que são novos, nem topavam. Pensavam que era só GoPros. com o churrinho está aqui agora. Capa, olha o gajo. Está aqui sentado a descansar, que já correu muito. Eu vou-vos deixar aqui com umas fotos para ver o que é que vocês acham as fotos vão ser tiradas na qualidade máxima ou seja 16 megas e pronto malta, estamos de volta no bunker notas finais câmara já tem estabilizador imagem em relação a esta um bocadinho melhorada som em relação a esta um bocadinho melhorado já tem o comando para vocês usarem sem ter que carregar nos botões, esta ainda não tinha. Já tem Wi-Fi, tal como esta, esta Wi-Fi também já tinha. E lembrando, é uma opção de 50 euros, pessoal, não podem querer marisco, mas por 50 euros, como vocês viram, para usar nestas brincadeiras de andar de moto, de andar de carro, filmar um track day, filmar isto e aquilo, serve perfeitamente. Se quiserem ir para a praia podem levar isto ainda para debaixo d'água tem aqui uma porrada de acessórios para usarem bikes, capacetes etc cabo usb não precisam de mais nada ok? Malta na descrição vou deixar o link desta máquina vai estar na Banggood e custa 55€ e vejam se é uma opção válida para as vossas filmagens alguma característica que eu não tenha dito que vocês gostavam de ter visto deixem nos comentários ou então consultem o site que lá está tudo discriminado Malta, fiquem bem. Espero que tenham curtido. Um grande abraço e um grande gás.